E aí, meu povo tranquilo, continuando aqui, a gente vai resolver a questão de número 4 da prova de SpaceX de 1997, tá? E ela diz o seguinte, pessoal, aqueles que não tem a prova ainda, que tá lá na nossa comunidade no Discord, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo. É, ela diz o seguinte, ó, como tá dizendo aí. Uma pirâmide quadrangular, fiz questão de fazer o desenho aqui, construir o desenho a gente enxergar bem. Então, quadrangular, aqui a base é um quadrado... É, tem ar por aresta, então vou até colocar aqui, ó, ela tem ar por aresta. E 2A ar por aresta lateral, então essa lateral aqui, ó pessoal, é igual a 2A. Então vou colocar aqui 2A. É, a altura e o volume dessa pirâmide medem respectivamente. Então olha só o que o problema está pedindo para a gente. Está pedindo exatamente essa altura, que vai bater aqui, ela é perpendicular à base, vou colocar aqui para facilitar a nossa leitura. Então, aí ele está pedindo essa altura e está pedindo também, pessoal, é o volume. A gente sabe que o volume de uma pirâmide é calculado assim, ó. volume é 1 um terço da área da base vezes a altura. Então, a gente vai precisar da altura também para calcular o volume. Então, vamos calcular primeiro essa altura. Pessoal, para a gente calcular a altura de uma pirâmide, lembrando... A gente poderia criar aqui, ó, deixa eu ver se vai ficar bem claro aqui. A gente poderia, deixa eu passar uma, uma, uma, um segmento aqui ó, chamado de diagonal do quadrado. Porque se a gente passa aqui essa diagonal, observe que a metade dela, pessoal, metade dessa diagonal que vai até aqui, ó, forma junto com a altura e a aresta, aresta que é lateral, a gente forma um triângulo retângulo. Lembrando que a altura ela é perpendicular à base. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, baixo eu agora, e a gente consegue calcular a diagonal, por essa fórmula aqui, ó, a diagonal de um quadrado é o lado dele vezes raiz de 2. O lado a gente já tem, o lado é A. Então, vai ficar A raiz de 2. Então, eu consegui é, calcular a diagonal é, em relação a A. Tá? Então, aqui, essa diagonal... Essa partezinha, vou até pintar em vermelho aqui, ó, essa metade aqui vai ser quem, pessoal? Vai ser a raiz de 2 dividido por 2, que é a metade dele. Beleza? Então, eu tenho o nosso triângulo tá? com esse desenho aqui, ó, mais ou menos. Vou fazer um esboço aqui. A gente tem o um triângulo que é a altura eu quero calcular. Eu tenho uma aresta da lateral que é 2A, que é a hipotenusa, que está é oposta, que é o ângulo reto. E aqui eu tenho a raiz de 2 por 2. Com isso, eu consigo agora calcular a altura. Vou esconder até a minha imagem feia aqui, para a gente ter um pouco mais de espaço. Né? Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui ó, a hipotenusa ao quadrado, a gente sabe, que é quem? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a ao quadrado mais a raiz de 2 sobre 2 elevado a 2 também. Então, vou passar toda essa expressão para o primeiro membro. Então, ficaria assim: 2a ao quadrado menos a ao quadrado. Raiz de 2 elevado a 2 é 2, então multiplicado por 2. Sobre 2 elevado a 2 é 4. Isso aqui é igual a h. Ao quadrado. Então, pessoal, aqui eu tirando o MMC, vai ficar 4 vezes 2 é 8. Então, ficaria com 8a né, ao quadrado menos 2a ao quadrado dividido por 4. E isso vai ser igual ao nossa, à nossa altura aqui. Né? Então, eu teria aqui ó, 6a ao quadrado, ficaria com 6 a ao quadrado eu só ver uma situação aqui 2 ao quadrado então ficaria a ao quadrado né e 2 vezes a ao quadrado dividido por 4 aqui é 2 ao quadrado opa só faltou um detalhezinho aqui por isso eu gosto sempre de conferir a gente levou isso aqui pessoal ao quadrado né é o quadrado da hipotenusa então aqui vai ser 4 olha só que maravilha por isso que é bom assim sempre dar uma conferida né então com isso a gente consegue até consertar esse pequeno erro aqui ó, do MMC 4 vezes 4 é 16. Então, eu tenho 16 ao quadrado dividido por 4. Então, eu ficaria aqui não com 6, com 12. Né? Então, com 14. Então, 14 ao quadrado dividido aí por 4. Então, a altura, pessoal, ao quadrado vai ser quem? Vou já calcular como raiz aqui. Ó. A altura vai ser a raiz quadrada de 14 ao quadrado sobre 4. Quem eu consigo tirar aqui como raiz quadrada? Tudo que eu puder tirar como raiz quadrada sai da raiz. Então, 14, a gente não consegue tirar a raiz dele, né? Então, é exata. Então, ó, o a² eu consigo. Eu vou jogar para fora da raiz. A raiz de a² é a, né? E aqui, ó, a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Vou tirar aqui também. Então, vai ficar vezes a raiz de 14, que não tem uma raiz exata. Então, pode deixar assim. Então, ó, a altura, pessoal, é calculada aí, né? Como a vezes raiz de 14 por 2. Já consegui encontrar a primeira situação. Então, de cara, a gente já sabe que é a letra C ali. Mas vamos tirar as nossas dúvidas calculando aí o volume dessa pirâmide. O volume vai ser 1 terço da área da base. A base é um quadrado. Então, vai ser lado vezes lado. A ao quadrado vezes a altura, que é A raiz de 14 sobre 2. Então, o volume vai ser a elevado ao cubo, olha só que maravilha, A elevado ao cubo vezes a raiz de 14 sobre 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu acabei errando na digitação ali, saiu raiz cúbica né, de 14, mas é A ao cubo, ou então, não, acho que está certo, é porque ficou muito próximo ali, tá? Então, é A ao cubo vezes raiz de 14 por 6. Vamos ver se o resultado está certo. Observe que é exatamente a letra C. Ah, pessoal, então assim foi uma questãozinha bacana, né? Fez a gente relembrar aí: é, lembre sempre que a, a, o volume tanto do cone quanto do da pirâmide, né? Que tem esse biquinho ali em cima é, é sempre um terço da área da base vezes a altura. Tá, para a gente não esquecer: muita gente às vezes confunde aí com é, se confunde com a área do, do paralelepípedo do, do cubo, tá? Que é a área da base vezes a altura. O cone e, o, e, o, e a pirâmide tem, essa, tem esse detalhe de ser um terço da área da base vezes a altura. Tranquilo? É isso. A gente se vê na próxima questão. Valeu!